O aniversário da SEGA oficialmente é no dia 3 de junho de 1960. Então, nesse ano de 2020, a empresa completa 60 anos. E em comemoração a esses 60 anos, a SEGA iniciou uma campanha de marketing com um novo personagem, batizado de SEGA SHIRO. Mas esse personagem não é tão novo assim. Ele tem laços muito fortes com outro personagem famoso da SEGA. Segata Sanshiro. Até o momento foram feitos dois comerciais bem interessantes. E é certo que dia 3 de junho vai ter um anúncio da própria SEGA. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de Segata Sanshiro. Revisar as mudanças que a SEGA fez nesse último ano. E falar dos 60 anos da SEGA. Então bora! a gente entender essa nova campanha de marketing da SEGA, a gente tem que voltar um pouco no tempo, mais precisamente para a quinta geração de videogames, quando o SEGA Saturn, esse modelo cinza, foi lançado em 1994, e esse modelo se deu muito bem aqui no Japão, principalmente pelos jogos que agradavam bastante o público nipônico, mas aos poucos o Sony Playstation foi tomando espaço, com jogos exclusivos e de peso no ano de 1997 o playstation já dominava absoluto e foi nesse ano que a sega decide fazer uma nova campanha de marketing essa campanha traria um novo mascote e também um novo modelo para o sega saturn o sega saturn branco de início os comerciais seriam totalmente politicamente incorretos aliás as propagandas da sega sempre foram assim mas voltando todos nós sabemos que o povo japonês não é lá muito sociável né e pensando nisso, a galera de marketing da SEGA teve uma ideia brilhante. Pegar um cara grandão e tirar as pessoas das ruas, das danceterias, da prática de esportes e mandar elas pra casa. Muitas vezes usando a violência. Mas de volta pra casa, pra que sui Pra jogar SEGA. O próprio nome do personagem seria uma associação de palavras com o um novo videogame lançado, o SEGA SATURN BRANCO. De início, o nome do personagem seria SEGA SATAN SHIRO. SEGA SATAN é como é pronunciado SEGA SATURN aqui no Japão. E SHIRO é branco. Mas SHIRO, dependendo de como você escreve, pode ter outro significado. Como conhecer, jogar... Então o nome do personagem seria literalmente... Jogue Sega Saturn. Só que o nome final escolhido foi Segata Sanchiro. E vou te contar. Foi uma sacada de mestre. Pois a maior lenda do judô historicamente. Se chamava Sugata Sanchiro. Aliás Sugata Sanchiro. Era um nome fictício. O nome verdadeiro dele era Saigo Shiro. Sugata Sanchiro. Foi a primeira pessoa a receber a faixa preta no judô. E já foi tema de um livro e também de um filme dirigido por Akira Kurosawa. Depois de tudo decidido, só faltava uma pessoa para encarnar o Segata Sanchiro. Mas tinha que ser alguém forte, conhecido e carismático. Pois Segata Sanjiro era uma espécie de anti-herói. Fazendo as coisas não tão certas, digamos assim. Pois o objetivo era que ele fosse Totalmente parcial em favor da Sega. E novamente vou falar para vocês: escolher a pessoa correta, o ator Hiroshi Fujioka. Mas isso, e quem é Hiroshi Fujioka? Hiroshi Fujioka é um ator japonês bem famoso principalmente por seu primeiro Kamen Rider nos cinemas ele também fez Oda Nobunaga o um imperador japonês que tá em vários jogos né nos videogames a sua atuação mais famosa foi depois de Segata Sanshiro, quando ele dublou Iao Hazuki pai de Ryu Hazuki personagem principal de Shemu mas por que Segata Sanshiro é um personagem tão icônico como eu falei para vocês é histórico que os japoneses não são muito sociáveis Houve no passado muitas campanhas para os japoneses fazerem mais atividades sociáveis, para que literalmente saíssem de suas casas. A sacada de humor negro de Segata Sanchiro era que exatamente ele incentivava o inverso. Ele literalmente obrigava à força as pessoas que estivessem fazendo qualquer atividade social a voltarem para suas casas para jogar videogame, mais precisamente um Sega Saturn. E claro que ele sempre usava seu famoso golpe para convencer as pessoas. E no final dos primeiros comerciais ele sempre dizia Sega Saturn Shiro. Que pode significar tanto Sega Saturn Branco como Jogue Sega Saturn. Olha só, quer um exemplo? Vou falar para vocês. Logo no primeiro comercial de TV de Segata Saturn Shiro, tem os meninos indo jogar beisebol. Um deles se assusta e reconhece e fala o nome dele, Segata Saturn Shiro. E San Shiro dá vários golpes nos garotos. Olha que absurdo. E no final, novamente ele fala: "Sega Saturn tirou", que era a frase que ele falava em todos os comerciais. Tiveram vários comerciais veiculados e todos fizeram muito sucesso. Nem preciso falar para vocês que o Sega Saturn branco também fez um enorme sucesso graças a Sega satan apesar de ser um anti-herói tinha um carisma muito grande por causa desse sucesso fizeram uma nova fase para o segata san nessa segunda fase de comerciais ele começa a participar dos jogos mas essa fase antes é inaugurada com um comercial icônico logo no início do comercial vemos segata san shiro carregando um enorme Sega Saturn branco nas costas treinando sua força com o cabo do controle e praticando socos nos botões gigantes do joystick é bizarro e sensacional ao mesmo tempo e tudo isso com a música tema dele ao fundo vou falar para vocês nessa fase só tem comercial impressionante incrível mas olha só vou destacar três para vocês mas sério todos são excepcionais e engraçadíssimos o primeiro comercial é do jogo burning rangers que é um jogo de bombeiros futuristas. Bom, nesse comercial há um incêndio e duas garotas. Uma desmaiada e a outra pedindo ajuda. Nesse instante, chega o nosso herói, Segata Sanshiro. Ele começa a fazer respiração boca a boca na moça desmaiada. Aí você fala, pô, algo tá errado, né? Segata Sanshiro não é um herói, ele é um anti-herói. Aí mostra as cenas do jogo e tal. E quando volta, você entende. Pois Segata Sanchiro continua fazendo respiração artificial na moça. E você vê a outra irmã tentando afastar Segata Sanchiro dela. Na verdade ele estava abusando da situação. O segundo comercial que eu quero falar para vocês é do jogo The House of the Dead. Que é um jogo de tiro em que você mata zumbis. No comercial Segata Sanchiro dá seu golpe de judô em vários zumbis. Que levantam novamente. Então ele faz o golpe de novo e de novo. Só que na segunda vez ele fica desesperado, porque vê que os golpes não deram certo. Lembrou muito o Chapolin, sabe? Exatamente pela cara de desespero que ele faz no final do comercial. O terceiro destaque que eu vou falar para vocês é do jogo de futebol, Road to World Cup 98. No jogo, um genérico imitando o Ronaldo Fenômeno chuta a bola para o gol, e Segata Sanchiro é o goleiro mas ele arranca as traves do lugar impedindo o gol e no final do comercial aparece o juiz expulsando ele é hilário a cara de indignação que ele faz como eu falei eu vou citar só esses três mas você pode ver os outros comerciais que você acha facilmente no YouTube Todos os comerciais dessa fase são sensacionais. Só que tudo tem um fim, né? E Segata Sanchiro também teve um fim. Que acontece em 1998 com o anúncio do Dreamcast. Mas como tudo era galhofa, também tinha que ter galhofa no comercial. Bom, o comercial começa no prédio da SEGA com os altos executivos anunciando o Dreamcast. Aí aparece um vilão misterioso que solta um míssil em direção a esse prédio. Segata Sanshiro aparece do nada. Pega o um míssil com as mãos e o desvia com o seu poderoso golpe, indo junto com o míssil para o espaço, e aí o bendito se explode junto com Segata Sanshiro, você vê até o kimono branco saindo na explosão, depois aparece todos chorando e falando o nome do personagem mas não era também só a despedida de Segata Sanshiro pois o comercial era para anunciar o jogo do mascote, ou ex-mascote da SEGA. O jogo são pequenos minigames baseados nos comerciais de Segata sanshiro. Cada vez que você passava de fase, você via um comercial. Pronto, agora você sabe quem é Segata sanshiro. Agora a gente pode voltar para o presente. Agora em 2020, a SEGA lançou um site em comemoração aos seus 60 anos. E o site é bem legal, tem a história dela contada pela própria SEGA, oficialmente com imagens incrível para quem é fã. E no site meio que secretamente tinha um link para um vídeo do YouTube. Nesse vídeo aparece umas garotas perguntando sobre os sabores de tapioca. Só que as tapiocas não são iguais às tapiocas brasileiras. A tapioca aqui no Japão é uma bebida. Essa bebida que elas estão tomando. De repente aparece um garoto de branco falando que a cega é melhor. Aí aparece várias perguntas e ele sempre diz que a cega é melhor. Até que alguém pergunta, quem é você? E ele começa a cantar o nome dele, SEGA SHIRO, SEGA SHIRO. E na última vez que ele repete SEGA SHIRO, ele diz SEGA SHIRO. Exatamente o jogo de palavras de SEGA SATAN SHIRO. Só que em vez de Jogue SEGA SATURN, ele dizia Jogue SEGA ou Conheça a SEGA. No segundo comercial, ele está cercado de pessoas e aparece uma garota e pergunta SEGA SHIRO. Isso é um Switch? E ele responde, SEGA DAIO, ou seja, é SEGA, mostrando um Game Gear. Na cena seguinte, outra guria pergunta, isso aí é um óculos de sol? E novamente ele responde, é SEGA, com os óculos 3D do Master System nos olhos. Depois perguntam se o que ele tem nas costas é uma mochila. E ele responde, é SEGA, mostrando um SEGA Saturn branco. Referência total àquele comercial em que SEGA tá SHIROU, e pega um Sega Saturn enorme nas costas. A próxima e última pergunta é sobre o que ele sempre veste. Se referindo ao kimono branco que ele usa por cima de sua camisa. Nesse momento vem umas lembranças dele. Que é um desenho bem legal cheio de referências. Logo de cara você vê um treinamento de Segata Sanshiro. E Sega Shiro e claramente eles usam um Playstation como saco de pancada. Em seguida ele recebe um livro chamado Compreendendo a Sega, com um Mega Drive e um Saturn na capa. Tem outros videogames, mas eles não aparecem. Depois você vê ele escrevendo Sega Exaustão e ao lado dele um Megazord completo. Logo depois vemos Sega shiro se despedindo da família e explodindo naquele fatídico comercial. Outra coisa que aparece é a camiseta de Sega Shiro, com o primeiro mascote do Sega Saturn, aquele que informava que o videogame tinha 64 bits. E finalmente, vemos o kimono caindo e Sega Shiro pegando ele em seus braços. Aí voltamos ao tempo atual e ele gritando Pai. Nessa hora não temos mais dúvidas que ele é filho de Segata Sanshiro. Tirando nossa atenção, uma menina grita, olha ali! E aparece um cara mascarado de kimono preto. Que claramente é Hiroshi Fujioka. O intérprete de Segata Sanshiro. Ah, quase ia me esquecendo. Sega Shiro é interpretado por Maito Fujioka. Que é realmente filho de Hiroshi Fujioka. O personagem se diz Sega Hatan Shiro, Que é outro jogo de palavras. Que literalmente quer dizer Sega Falida. Terminando o episódio com Sega Shiro. Dizendo que vai defender a Sega. E claro, logo aparece o Tsuzuku. Quem via Tokusatsu na manchete, sabe que essa palavra significa continua. Mas até o momento não foi lançado o outro episódio. Nesse último ano, a SEGA tem feito um volta às origens. E não é porque ela tá falida não. A SEGA tem feito um lucro substancial com os jogos feitos para celular. Igualmente para os seus jogos de arcade. E também nos games que ela lança em outros consoles. Mais do que se trata essa volta às origens. É que o logo da SEGA Toys já há alguns anos é um logo mais arredondado. Não que eu ache feio, mas nada tinha a ver com o logo da SEGA. No ano passado, tanto a SEGA Toys do Japão, quanto a SEGA Toys da América, mudaram o seu logo para o logo original da SEGA. Uma vinheta com um olho, e no reflexo desse olho aparecendo o logo tradicional da SEGA, anda aparecendo constantemente. Além dessa subdivisão, ter lançado no ano passado, vários tablets para educação infantil que são uma evolução do Sega Bina. Resumindo, ela está produzindo algum tipo de hardware no momento, mas não vou especular nada. Só esperar mesmo para saber o que que é esse anúncio no dia 3 de junho. Mas quero saber de você, o que que você acha que a Sega irá anunciar? O que achou da história de Segata Shirou? E quero saber também o que que você achou do novo personagem, o Sega Shirou. Me fala aí nos comentários. Ah,